eu gostaria de te convidar a conhecer o Isso é Comida, nossa escola de gastronomia aqui no YouTube. Nesse canal, você aprende a fazer muito mais do que apenas receitas. Você aprende técnicas, truques, pratos incríveis e comidas do dia a dia. Então, pode entrar que a cozinha é nossa.